Salve, salve. Estou hoje aqui no Hospital Bom Jesus e comigo a presidente Mônica Bessa a gente conversar e esclarecer algumas dúvidas em relação ao hospital. Mônica, seja bem-vinda e já te faço uma primeira pergunta. Posso perguntar o que eu quiser? Pode. Ai, ai, ai, mas pode perguntar. Vamos lá, Mônica. A gente recebeu ao longo desse dessa nossa caminhada, algumas pessoas, sempre alguma observação, outra, né? E a gente fez um... um um numerado de perguntas a gente quer conversar contigo sobre isso e já começo perguntando sobre a transparência do hospital, né? Ah, as pessoas cobram é, essa questão dessa transparência, quer saber o que o hospital está gastando, o que está colocando esse dinheiro, como que é feito a transparência do Hospital Bom Jesus. Bem, primeiramente, bom dia, bom dia a todos os internautas, bom dia ao Rio Mafra Mix e a todos os amigos do Rio Mafra Mix. É um prazer grande estar aqui podendo esclarecer muitas, muitos questionamentos que a nossa comunidade tem em, em, de dúvidas né, em relação ao hospital. Bem, nós temos quatro formas básicas de prestação de contas. A primeira delas, nós fazemos o nosso balancete anual e este balancete é apresentado numa Assembleia Geral Ordinária Uh, geralmente ela ocorre em abril porque nós temos até 30 de abril para prestar contas para que esta, este balancete seja apresentado e aprovado pelos sócios do hospital e nesse balancete consta tudo o que passou no ano anterior, né? então agora nós em breve já teremos a nossa assembleia onde nós apresentaremos o balancete referente ao exercício 2022 este balancete depois de aprovado, ele fica é, publicado no nosso site, que é shbj.org.br. Então, todas as pessoas podem consultar ali. Inclusive, nós temos de anos passados também já é, postados ali é, é, esses, esses balancetes. Juntamente com isso, nós temos... Uh, outra forma de prestação de contas que é em relação aos, uh, aos valores recebidos por emendas parlamentares eh, vindas do Governo Federal. Através dessa, essas emendas, elas são indicadas por parlamentares federais e para nós nos habilitarmos, nós temos que entrar no site, eh, num programa exclusivo do Governo Federal que é o antigo Ciconv, hoje ele é transfer, TransfereGov e ali a gente faz toda a, a publicação, seja da, da licitação, das compras, pagamentos, tudo está neste site. Então isso também é de domínio público, é, tudo que a gente compra com dinheiro oriundo de emendas parlamentares federais estão neste site. Neste aplicativo, né, que é uma plataforma do governo federal. Uh, temos também a prestação de contas dos recursos vindos do governo estadual e municipal. No estadual nós temos é, tudo publicado no site do Tribunal de Contas. É também uma plataforma que eles têm, que é o CIT. Né? Então, ali tem também tudo que a gente é, recebeu, o que veio destinado para... Isso tudo para explicar que quando vem algum valor de emendas, ele vem específico para uma determinada compra de um equipamento ou de uma ação que a gente vai fazer. Tá? Esses valores, às vezes a gente pode dizer, poxa, eu poderia usar para reformar alguma coisa aqui no hospital, eu não posso. Tá? Porque aí eu estaria infringindo uma lei federal, eu tenho que usar especificamente para o que ele foi destinado. E aí, nesses recursos do Governo do Estado, de, oriundos de emendas parlamentares estaduais, também eu tenho que fazer um plano de trabalho, publicar no site qual foi a aplicação desse recurso, notas, enfim, todos os recibos e, e, e tudo o que precisa para comprovar o uso deste valor. Dito isso ainda, nós temos que, para cada emenda, para cada valor que a gente recebe, abrir uma conta específica. O dinheiro ele não se mistura com o dinheiro do hospital. De outras uh, de outros, oriundos, de outros recursos. Né? Ele é específico, então essa conta é aberta, é prestado contas. Quando encerra o convênio, como a gente diz, eu tenho que fechar essa conta e ela fica zerada. Então, essa é uma ou, outra forma de nós prestarmos conta. Nós temos também pactuações com o governo do estado e contratos com o governo do estado. O que seriam esses contratos? O atendimento SUS dos internados, eles são os internamentos, os atendimentos dentro do hospital, através do programa POA. Ah, que é uma pactuação com o Estado, e do OSP-SUS. Ali nós temos um plano de trabalho, temos um, uma, uma pactuação com o governo do Estado, onde a gente vai... Ali tem os atendimentos que a gente pode fazer, os internamentos, os procedimentos todos, e isso eu presto contas. Isso é mensal, essa prestação de contas, e... Concomitante a isso, nós temos uma prestação quadrimestral, onde são avaliados qualitativo, metas qualitativas, quantitativas de cada um dos programas. Esses, essas avaliações são realizadas pela CESA, a Regional, a regional de, de Saúde, né, em parceria com a CESA, e, e ali vão... Uh, representantes nossos aqui do hospital, da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Então, todas essas duas entidades acompanham essa prestação de contas, essa avaliação do POA que é feito em Curitiba, certo? Uh, se nós tirarmos uma nota, tivermos uma avaliação com uma média baixa, eu não recebo o próximo mês, sabe? Nós não temos... É, então, eu preciso e nós temos que ter boas avaliações para que a gente consiga continuar pactuando e recebendo esses convênios com o Estado. Então, isso também é uma forma da gente estar recebendo esses valores. E os valores que a gente recebe relativo ao pronto atendimento, esses a gente faz... Prestação também é, uh, todo o contrato que foi realizado, porque o, o pronto atendimento, ele é uma obrigatoriedade municipal, certo? Como o município de Rio Negro não tem um pronto atendimento, ele contrata o serviço do Hospital Bom Jesus nesse contrato tem tudo que nós temos que ter nessa prestação de contas desde o número de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, tudo que eu preciso ter e os serviços que eu vou prestar certo na prestação de contas mensal que a gente faz a prefeitura, a secretaria de, de, de saúde do município ali estão tudo notas o que a gente empregou aonde a gente usou esse valor. esse relatório, é apresentado junto com a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, que apresenta as contas delas eh, da Secretaria todo mês para o Conselho Municipal de Saúde e para... a prestação de contas é quadrimestral, mas nós apresentamos para a Secretaria todo mês. Né? E a Secretaria junta quatro meses e apresenta ao Conselho Municipal de Saúde Posterior à aprovação do Conselho, vai para a Câmara de Vereadores aprovar. Então, a, a Secretária de Saúde apresenta essas, essa prestação de contas à Câmara, que vai aprovar ou não. Então, são tudo que nós recebemos, é, o, valores oriundos de todos esses... É, Dessas emendas de, de pagamentos estaduais, de contratos, contratos municipais, tudo nós prestamos conta. E sejam as emendas federais, estaduais, também tem no nosso site ali todo o valor de emendas, ou, aonde foram empregados, nós temos no nosso site também para que toda a população possa fazer o acompanhamento. Lembrando que o site do hospital é shbj.org.br. Mônica, uma das coisas que você também estava, gente estava conversando recentemente em relação à doação, né? Então, de repente, vem uma emenda lá de 300 mil reais para comprar um equipamento X. Aí faz a licitação, essa, é, faz um automado né, um de preço, enfim, você consegue por 100 mil. Ou seja, o político veio e falou que trouxe 300 mil, mas de fato só ficou 100, 200 voltas. Então, e aí é divulgado, ó, o hospital recebeu lá um milhão, mas na verdade efetivamente foi bem menos do que isso. Né? Então, acho que é uma outra situação que vocês acabam é, lidando todo dia. Agora, uma outra situação que as pessoas falam muito e recentemente até um vereador usou tribuna para falar, em relação que o hospital não tem as certidões negativas para ter verba para receber dinheiro do hospital. O que, que é fato? O que, que é mentira? O que, que tem de. Que as pessoas têm tanto falam sobre essa certidão negativa e se o hospital não tem, como que se faz isso para ter? Bem, é, até anos anteriores, o hospital não tinha realmente essas certidões. A partir de 2018, nós conseguimos, porque nós fizemos parcelamento de dívidas de, de anos, de décadas passadas, fizemos todo um parcelamento, um reparcelamento e conseguimos em 2018 ter as certidões negativas. Federais, estaduais e municipais, ou seja, não estávamos com nenhum tributo, nenhuma dívida atrasada. É, em 2020, em decorrência do Covid, é, infelizmente a gente teve que fazer uma opção. Chegou o um momento em que o, nós tínhamos é, que optar entre manter o parcelamento e o pagamento desses tributos ou comprar materiais, equipamentos, medicamentos para os pacientes e, e isso foi foi coisa foi uma situação que acho que todos passaram muito difícil e principalmente todas as as entidades de saúde os hospitais filantrópicos porque nós não temos muitas fontes de renda né e o que a gente recebe é, via SUS pactuado com o governo do estado né? então nós tínhamos uma pactuação com o Governo do Estado, onde a gente ficaria com o paciente aqui por dois dias até ele conseguir uma vaga para ser transferido. Só que as, as UTIs estavam todas lotadas. Teve muitas e foram muitas vezes em que nós ficamos com o paciente aqui até 15 dias. Então, tivemos uma ala do hospital que ficou fechada isolada para o Covid, onde a gente montou... Semi-UTIs, nós não temos UTI aqui, mas nós tínhamos todos os equipamentos, nós tínhamos oxigênio, nós entubávamos os pacientes, tinham respiradores, tinham tudo que para manter, mantê-los aqui e, e ficavam até 15 dias. Então, esses valores aliados assim ao aumento abusivo que houve dos medicamentos, principalmente os medicamentos para usados para entubar e manter o paciente que estava entubado, ele tinha que ser mantido é, sedado e isso estava muito caro. Então nós tivemos que pagar isso e deixamos a, o pagamento dos tributos dos parcelamentos de lado e, e até porque o presidente, então presidente Jair Bolsonaro, ele deixou essa, ele deu essa prerrogativa para que todas as empresas eh, não pagassem, não recolhessem os tributos até julho do ano passado, onde aí a gente voltou a fazer os recolhimentos dos tributos e no, até o final do ano a gente estava fazendo os, os reparcelamentos que abriu isso. Nós hoje só não temos ainda a certidão a negativa do FGTS, que está em vias de finalização do parcelamento, mas todas as, as as emendas que nós recebemos, porque nós não paramos de receber emendas 2020, 2021 e 2022 nós recebemos através de mandato de segurança judicial, onde o juiz entendeu a situação que todos os hospitais estavam passando e um o momento pandêmico, então nós tínhamos esse mandato de segurança para poder receber. Então, mesmo sem ter estas... Certidões, nós continuamos recebendo as emendas parlamentares. Então, não procede a informação de que nós não recebemos. Agora, sim, estamos ainda com a última certidão para conseguirmos normalizar a nossa situação tributária. É, ou seja, para você que está nos acompanhando agora, essa certidão, essa, esse mandato de segurança, né, que quando se exige que as certidões estejam todas prontas, ele é apresentado e ele serve como uma, uma certidão dando legalidade Sim. às doações. Então, você que é deputado, quiser fazer uma doação para o hospital, é bem-vindo. Muito bem-vindo. Ô, Mônica, em relação às pessoas que são atendidas aqui no hospital, né, a, a clientela do hospital, qual que é, como avaliar, é, como que eles avaliam o hospital? Bom, ruim, crítica? O que que as pessoas estão falando? E se o hospital tem como medir esse atendimento que é dado, essa satisfação ao nosso cliente? Bem, nós temos sim, nós temos a ouvidoria do hospital, onde a gente recebe tanto críticas quanto elogios, é e de uma média de 2 mil atendimentos mensais, é, contando todos os atendimentos do PA, os internamentos, cirurgias, enfim, todos os procedimentos realizados no hospital, ele gira em torno de 2 mil atendimentos mês. Destes, é, a média é de 2 a 5 reclamações por mês. Então, nós podemos dizer que, dentre a média de 2 mil atendimentos, nós não temos 1% de reclamações, né? 1% de, da comunidade atendida que saia um por cento sai insatisfeito. É. Ou seja, a taxa de satisfação é né, muito grande. Muito grande. Agora, uma taxa que eu acredito que é muito alta de insatisfação, Mônica, em relação à maternidade. né? Para quem mora aqui em Rio Negro, como eu, você quer que o seu filho nasça em Rio Negro e hoje nós não temos uma maternidade. Isso é possível que você traga, e aí uma reclamação, não é nem ao hospital, mas sim ao fato de não ter uma maternidade. O hospital tem algum plano, um projeto para restabelecer uma maternidade pública em Rio Negro? Bem, Todo, uh, toda a reclamação, toda a negociação uh, que gira em torno de uma maternidade deve ser feita com o governo do estado. Não é a prefeitura, não é o hospital. Uh, cabe ao governo estadual abrir, manter e, e disponibilizar a maternidade ao município. Uma maternidade ela tem um custo muito alto ela precisaria, de acordo com a CESA, Secretaria Estadual de Saúde, ter em média 100 partos mês para que ela seja viável. Porque mesmo que não tenha parto, mas tem que ter o médico, enfermeira, a equipe toda funcionando e apostos dentro da ala, ou do hospital, ou da maternidade que vai estar atendendo. E este foi o motivo que o hospital teve que fechar a maternidade, porque ela estava dando um prejuízo para o hospital mais de 20, de 20 mil meses à época. Acho que hoje seria mais de 40 mil se fôssemos trazer os valores para agora. Então, ele tem um custo muito alto e não tinha como o hospital continuar bancando esse custo porque quando fechou a maternidade lá no centro de, de Rio Negro e que subiu aqui para nós no hospital, nós recebemos esse, esse trabalho aqui da maternidade, mas é, sem ter muito na época ter feito, terem feito todos os cálculos para ver se era viável para o hospital assumir esse, esse compromisso. É, e, e infelizmente o hospital não tem como manter uma maternidade E o governo do estado hoje é, funciona com um pacto com o governo de Santa Catarina Onde as parturientes, as gestantes rio-negrenses são atendidas em Mafra Ali é um hospital referência, ele tem UTI neonatal e atende a regional toda Veja que não tem maternidade em Papanduva, não tem maternidade em Itaiópolis, em Monte Castelo, Canoinhas, vem tudo para Mafra. E aqui continua também atendendo ainda Rio Negro. Né? E, e quando o caso é de média e alta complexidade para as gestantes, o governo do estado achou conveniente firmar convênio com o Campo Largo que é quem atende. Então, essa discussão referente à maternidade, ela tem que ser feita com o governo do Estado. Né? Ele não caberia a nós, o hospital, nem até ao município, fazermos qualquer eh, possibilidade de abertura deste serviço aqui. Estaríamos sendo levianos se assim o fizéssemos. Eh, devemos realmente, se há, há o interesse da comunidade, então teria que levar vereadores... O, o próprio executivo municipal até o governo do Estado, até a Secretaria de Estado, para ver deles qual é a possibilidade deles aceitarem abrir esse serviço em Rio Negro. Um serviço que já estava aberto, mas está encerrando e é extremamente polêmico o fechamento da UPA. Né? UPA não, o pronto atendimento municipal que o Hospital Bom Jesus deixa de, de exercer essa, esse serviço o município assume. Né, Mônica, por que, que chegou ao fim o que, que nós podemos concluir a respeito desse serviço? O serviço do pronto atendimento era prestado aos munícipes através de um contrato com o governo municipal. Esse contrato, ele tem uma, as particularidades de atendimento, onde incluem os serviços prestados e, e vários, várias gama ali de exames, enfim. De sobreavisos e todas essas uh, particularidades do, do contrato. Quando a gente estava, esse contrato vem de muitos anos e precisávamos fazer reajustes, porque os medicamentos aumentaram, então todos os custos estavam uh, mais altos para o hospital manter, e infelizmente da, a, o formato do nosso contrato não permitia ter um reajuste, um reequilíbrio nesses preços. E a prefeitura achou melhor fazer uma um, uma tomada de preços e uma contratação de, de novo prestador novos prestadores de serviço eh, para ver se tinham outros que poderiam prestar o serviço com um custo mais baixo do que nós do Hospital Bom Jesus. E isso aconteceu, surgiram outras, outras empresas, eh, até de fora do município, que se propuseram a trabalhar pelo por um valor que a prefeitura achou que era mais viável. É, então, é, isso uh, nós estamos até trabalhando em parceria com a prefeitura, porque esse esse contrato, para que ele comece a efetivamente ser prestado pela Secretaria uh, de Saúde do município, ele tem alguns uh, ajustes para ser feito, como a princípio vai ser reformado, uma unidade de saúde para que ela receba o pronto atendimento que vai ser um PAN, um pronto atendimento municipal Vai ser prestado serviço nesse PAN, depois eles já conseguiram, a secretaria já conseguiu, junto ao governo do estado, o verba para fazer a construção de um novo pronto atendimento. É ali onde vai funcionar tudo bem certinho, com um projeto bem bonito que está, onde vai prestar o serviço para o munícipe. O município não vai sair perdendo, né? ele vai continuar recebendo um bom atendimento dentro do pan pan saindo do hospital, uh, do PAN, pronto atendimento do Hospital Bom Jesus e passando a ser um pan um pronto atendimento municipal e, e gerido e, e, e administrado pela Secretaria de Saúde. Né? O hospital vai continuar dando a retaguarda, como a gente chama, né? Então, isso a gente vai continuar fazendo para os, os munícipes e, e nós do hospital vamos continuar tendo a nossa emergência aberta, onde nós vamos atender efetivamente os casos de emergência, que seriam vindos do SIAC, SAMU uh, e as ambulâncias, né? bombeiros, enfim, todas essas emergências serão atendidas aqui no nosso pronto atendimento. Que o Hospital Bom Jesus, com o da forma como está, ele quase vira um... Um ambulatório, né? As pessoas estão passando mal em casa, vem para cá e acaba a emergência, urgência mesmo, são poucos atendimentos. Mônica, em relação à fonte de renda do hospital, a gente sabe que essa vinda, essa, o PA estando aqui é a maior renda que o hospital tem. Essa renda vai embora, como que o hospital se planeja para dar continuidade? Ela é realmente a maior fonte de renda do hospital mas ela hoje também é a nossa maior despesa. Né? Uh, e hoje nós estamos tendo uh, um custo maior do que o que a gente recebe. Então, a nossa despesa está sendo maior do que a receita. Uh, e isso, quando sair efetivamente essa, essa receita, também nós deixaremos de ter grandes despesas. Para equalizar tudo isso e não fazer tão uma, uma diferença assim, eh, grande no nosso orçamento, nós estamos preparando alguns novos serviços para poder eh, suprir essa receita e manter o hospital em funcionamento e com maior eh, gama de produtos ofertados à nossa comunidade, que é isso que nós desejamos. Mônica, é, uma coisa que sempre me incomodou em relação ao, ao hospital Bom Jesus é que ele sempre foi... É tema político, né? Você queria falar mal do prefeito, você pegava o hospital e você destrinchava, porque é, saúde em qualquer lugar do mundo é uma situação difícil, né? Alguns falam enxugar gelo, né? Porque sempre está tendo que problema ali para resolver. E agora nós temos o assunto do momento, que é a, né, a então tão sonhada salvação do Hospital Bom Jesus, que é a vinda da Santa Casa. Tem muita coisa que foi usada para o lado político, tem muita coisa que não é verdade, tem coisa que é verdade. Como é que está essa relação hoje? Bem, nós sempre procuramos é, dissociar o hospital... De, da política municipal, estadual, federal, enfim. O hospital ele é apolítico, embora a gente viva muito com valores recebidos de emendas federais, estaduais e municipais, nós não temos partido político, o hospital não tem partido político. Nós nos relacionamos bem com todos os parlamentares de todos os partidos. A, a, a vinda da Santa Casa para atuar em Mafra, em Rio Negro, desculpe, ela é, foi é, vinculada no início a uma prestação de serviço de, de suporte administrativo para o hospital é, assim que nos, nos chegou essa possibilidade e prontamente nós iniciamos as conversas e recebemos aqui os, os gestores da Santa Casa. É uma instituição de administração hospitalar com sede em São Paulo. É com eles que nós fazemos a, as tratativas de, de negócio, né, de, de uma possibilidade de negócio entre Santa Casa e Hospital Bom Jesus. É, essas tratativas, do que a gente já conversou até agora, das reuniões que a gente já teve, é que não teria a possibilidade de compra, o hospital, a Santa Casa não tem eh, interesse nenhum em comprar o Hospital Bom Jesus. O que é eh, possibilidade para eles é nós, Hospital Bom Jesus, que é o um nome fantasia, né? A nossa razão social, ela é Sociedade Hospital Bom Jesus, certo? Então, a Sociedade Hospital Bom Jesus, ela tem um patrimônio, é, que engloba as nossas construções, o terreno e tudo que tem dentro dele. Isso tudo, ele tem um valor muito alto, são 30, mais de 30 milhões porque a gente não fez uma, uma atualização desses valores. Esse valor foi levantado há alguns anos atrás. O nosso patrimônio, nós doando tudo isso para eles, não teria, eu digo assim, é, nos deixa um pouco preocupados deixa a diretoria um pouco preocupada porque nós pensamos no munícipe isso foi um patrimônio construído ao longo de 100 anos né? nós vamos completar 100 anos no próximo ano então foram munícipes, pessoas da sociedade eh, então na época de Itaiópolis, de Mafra, de Rio Negro que eram atendidas porque era o único hospital da região e isso tudo foi, é da comunidade né? Uh, a diretoria da Sociedade Hospital Bom Jesus, ela administra esse patrimônio que é de toda a comunidade. Se nós fizermos a doação deste patrimônio para a Santa Casa, nós não temos efetivamente uma garantia de que vão continuar prestando esse serviço nos próximos anos ou que daqui a cinco anos eles resolvam parar de, de trabalhar aqui, vão de por abaixo o hospital e vão construir alguma torre de edifício e vender os apartamentos. Isso pode acontecer. Então, o que, que nós estamos buscando? É, conversas e negociações com a Santa Casa para termos garantia de que vai ser continuado o serviço de saúde aqui, prestado o serviço de saúde. É, Essas é, são as garantias que nós estamos buscando nessa negociação. É, então, ainda estamos conversando, tendo trocas de relatórios, enfim, todo esse, esse tipo de, de, de tratativas eh, empresariais, porque são duas entidades privadas que estão trabalhando. Nisso, nós não temos envolvimento eh, político, embora tenha sido eh, alvo e, e, e desejo de muitos vereadores, o próprio governo eh, municipal executivo Claro eles têm essa essa intenção de querer melhorar a prestação de serviço para o município e nós enquanto gestão do Hospital Bom Jesus estamos buscando garantias de que isso vai ser efetivamente vai acontecer efetivamente é o que me preocupa é, nesse episódio especial é porque assim o hospital tá indo bem né de uma certa forma acho que é possível você trabalhar e você pegar todo esse patrimônio Alguns falam em 40 milhões e dá para uma outra empresa sem nenhuma garantia é preocupante. Acho que é o momento da sociedade conversar, trocar uma ideia né? e aí fortalecer o que já é nosso. Né? Para quem dá todo esse patrimônio para uma empresa que é de um outro estado, que está fora, é de se pensar. Ô Mônica, aqui atrás de nós, nós temos o telhado que ainda não caiu, né? e ainda não foi recolocado. E eu já publiquei centenas, centenas não, mas já algumas reportagens desse telhado que vem doação, que não vem, que chegou e agora vai, e agora vai e está aqui. É, que explicar para a população? Esse telhado tão famoso né, que é, caiu em meados de 2013, é, 2012, 2013, é, ele, nós estávamos buscando recursos para esse telhado, já a gestão que me antecedeu. É, e isso é muito importante para o hospital terminar esse telhado e efetivamente ter esses leitos que possivelmente vão estar nessa ala nova para ampliação dos nossos serviços que serão prestados à comunidade. Dos 488 mil que foram é, alocados nesse projeto do telhado, da reforma do telhado, nós recebemos 108 mil reais do estado com contrapartida de 16 mil de recursos próprios do Hospital Bom Jesus. A primeira etapa consistiu na demolição do telhado antigo e a segunda etapa na substituição de pisos eh, de madeira por lajes de concreto. Atualmente o, o contrato está sob avaliação da CESA, né, avaliando a situação da obra, tendo em vista que os valores estão defasados e nós precisamos eh, realocar valores dentro do que foi empregado para que a gente possa retomar essa reforma do telhado. O ferro subiu muito, o cimento subiu muito na pandemia. Então, nós temos que, dentro dos valores que no início do projeto foram alocados, que vem especificado certinho o valor que é para usar em ferro, o valor que é para erguer parede e, e tem até alguns valores da etapa final que seriam usado no gesso do telha, da parte interna, esse valor que a gente está querendo tirar né, e colocar como um um upload no próprio valor dos ferros e do cimento. Então, é uma realocação de rubrica, que é, essa é a forma que, que é usada dentro da, da secretaria. Então, nós estamos buscando fazer esse reequilíbrio nas, nos valores para sim dar seguimento nesta obra, que teria o prazo até outubro deste ano para conclusão. Então, outubro de 2023 é para encerrar é. essa novela. É para encerrar essa novela em outubro de 2023. Vamos estar aqui para inaugurais Vamos. aí. Ai, tomara, tomara. <risos> Mônica, eu quero fazer duas perguntas em uma. A primeira delas, em relação até você já citou, deu uma palinha lá no meio da nossa conversa mas eu queria tentar aqui te extrair de você quais são esses novos investimentos, de novos serviços que o hospital tenta fazer. E eu sei também de um projeto de uma UTI, né? Que Talvez aí esteja numa ideia embrionária, mas ainda é um, já é um projeto que existe. Você pode comentar isso para nós? Posso, sim. E com prazer, porque essas são das boas novas que nós temos para o ano de 2023. É, o projeto da tomografia, nós estamos ele é, finalizando a parte dentro do espaço onde já funcionou antigamente a tomografia que era da Unimed e eles eh, não tinham interesse em manter oh, funcionando esse serviço aqui no hospital, retiraram o equipamento deles e nós estamos eh, colocando o um equipamento nosso do Hospital Bom Jesus e esse valor não tem verba pública, esse é um valor que nós estamos buscando, o Hospital Bom Jesus está trazendo para entregar aqui para os nossos usuários. Vamos buscar pactuação com o SUS, sim, vamos buscar pactuar com o Governo do Estado para podermos atender SUS, os nossos pacientes internados, tanto quanto os que serão atendidos pelo PAN Municipal. E porventura venham precisar, nós estaremos aqui buscando atender a todos através de pactuações, tanto com o Estado quanto com o Município. E vamos atender planos de saúde e particular. Isso aqui em toda a nossa regional. Vamos buscar atender até outros municípios. Vamos fazer esses pactos para que isso seja uma fonte de renda para o hospital. Pactuarmos com outros municípios também para poder entregar esse serviço. Por que é tão importante termos uma tomografia? Porque quando se fala em ter uma UTI, a UTI não é tão somente nós erguermos parede, colocarmos equipamentos ali dentro e ela está em funcionamento. Essa UTI... O projeto arquitetônico nós já temos, ela já tem um projeto muito bonito que será, a nossa intenção é construir aqui no nosso pátio, o nosso gramado aqui que fica em frente ao nosso PA, então ali seria a, o local aonde teria uma UTI, o projeto ele prevê 10 leitos de UTI, e uma central de esterilização, que aí a gente ampliaria a nossa central e teríamos ali, nessa mesma construção, a central de esterilização. Mas, para ter o funcionamento de uma UTI, ele precisa ter muitos que a gente chama de serviços de retaguarda. Eu preciso terminar o telhado para poder ter mais 25 leitos, ampliando os nossos leitos para 63, é, é, isso seria a nossa retaguarda de leitos, nós precisamos ter tomografia, precisamos ter uma central de esterilização de materiais mais equipada, né? os equipamentos nós já temos, já conseguimos através de emendas parlamentares, então estamos trabalhando para ter efetivamente esta UTI. Quando a gente tiver a possibilidade de concretizar esse negócio, primeiramente nós vamos ter que buscar o convênio com o Estado, porque não adianta nós construirmos e o Estado não ter interesse em comprar esse serviço. Né? Porque ele só vai poder atender a, a nossa mun municipalidade aqui, aos nossos municípios, pacientes da região toda, se o governo do Estado pactuar conosco, porque a UTI é um serviço de, de complexidade que abrange a responsabilidade estadual. Então, é o governo do Estado que tem que comprar esse serviço, pactuar conosco, eh, garantindo a efetiva eh, prestação de serviços. Né? Então, temos que ter retaguarda, de serviço para manter uma UTI, mas principalmente uma pactuação com o Estado que compre esse serviço para que a gente possa ofertar ele à comunidade. Esse, esse serviço de uma UTI ele é muito complexo e muito caro, porque ali vão estar profissionais médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Médicos intensivistas eh, e uma gama toda de profissionais eh, que vão estar ali envolvidos nessa prestação de serviço de UTI. Então ele se torna um serviço caro. Por isso nós precisamos pactuar isso junto ao governo do Estado. Mônica, eu quero agradecer receber eu e a nossa equipe aqui no hospital, né, tendo como fundo ali o telhado que vamos vir inaugurar em outubro de 2023. Agradecer a sua participação, a sua disponibilidade do seu horário e fico sempre à disposição. Eu agradeço, Douglas, a tua possibilidade de vir aqui até nós para que a gente pudesse esclarecer essas dúvidas da nossa comunidade. Nós sabemos que muito se ventila e às vezes ficam aquela coisa assim de, de informações desencontradas, eh, não, não totalmente não verídicas, como eu posso dizer assim, é, porque aí a comunidade fica muito preocupada até o hospital vai fechar, o hospital está bem né? vai sair o, o pronto atendimento dali, o hospital vai se quebrar não gente, então fiquem bem tranquilos nós estamos trabalhando realmente para fortalecer o nosso hospital, queremos comemorar os 100 anos no próximo ano com muita, com muita prestação de serviço, com muito serviço à nossa comunidade, porque é isso que nos move aqui no hospital, nós queremos ter um serviço de qualidade com atendimento humanizado. E vocês, todos os ouvintes, os internautas do Rio Mafra Mix, contem sempre com o Hospital Bom Jesus. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas que a qualquer tempo os senhores tenham. Entrem no nosso site, vejam sempre as nossas novidades, shbj.org.br, temos página no Instagram, temos página no Facebook, então acompanhem sempre ali novidades, dicas de saúde e toda dúvida que vocês tiverem ali, tem contato, tem o telefone para vocês poderem entrar em contato conosco, conversar com todos nós, estamos aqui à disposição de todos e muito obrigada a vocês do Rio Mafra Mix por terem vindo até aqui e nos possibilitar essa, esse esclarecimento à comunidade. Eu agradeço, Mônica, lembrando que nas redes sociais, Facebook, Instagram é o Hospital Bom Jesus ponto Rio Negro e você pode acessar as informações que a Mônica falou, desejar sucesso a você e toda a sua equipe e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação. Muito obrigada.